Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nos últimos dias, nós, como membros da igreja, temos estado muito preocupados com relação. A situação de nossos irmãos na Ucrânia. E hoje nós vamos trazer algumas informações que vieram de nossos irmãos da Ucrânia e dos países vizinhos. Alguns de nossos irmãos e irmãs partiram como refugiados para países como República Tcheca, Polônia, Alemanha, Moldávia. Desde o dia 25 de fevereiro, as autoridades ucranianas não permitem e homens de 18 a 60 anos saiam para o exterior. Portanto, mulheres e crianças estão partindo, mas os homens, os pais, os filhos, os irmãos, permanecem no país. Parte de nossos membros se refugiaram nas regiões localizadas na parte ocidental da Ucrânia, onde vive a maioria de nosso povo no país. Infelizmente, por alguma razão ou outra, nem todos os irmãos saíram dos lugares onde a guerra está acontecendo. Necessitamos muito orar por isso. Temos ajudado também aqueles irmãos que estão sem condições de trabalhar nesta situação e não têm reservas para se manter. Cada membro da igreja que pede ajuda, seja para sair de onde está, ou para a sua manutenção tem sido atendido. Quase todos os ministros continuam em seu campo de trabalho, com exceção apenas para aqueles que estavam em regiões de bombardeio. Precisamos de fundos, precisamos de dinheiro, porque é necessário comprar combustível para o transporte, é necessário comprar alimentos. Alguns alimentos já estão faltando, alimentos tais como cereais, farinha. Isso já está mais difícil. Hoje, cerca de 65% dos refugiados que estão vivendo na casa de nossos irmãos ou nas casas de culto não são membros de nossa igreja. Também temos ajudado ao máximo possível essas pessoas com alimentos e, e dinheiro. E queremos lembrar que ainda existem tempos difíceis que estão por vir. Pretendemos ajudar o maior número de pessoas possível, desde que hajam meios e oportunidade para isso. Ir. Irmãos de Romênia, Alemanha, República Tcheca e Áustria estão trazendo ajuda e nós vamos ajudar ao máximo a todas as pessoas que puder. O número de pessoas que são ajudadas pela Fundação Mão de Anjo, que é a fundação social da Ucrânia, neste momento é de centenas de pessoas. Desde 8 de março, uhum. eles começaram a fornecer apoio financeiro para a evacuação dos orfanatos da cidade de Kharkiv. Enviaram fundos também para Mariupol. Várias famílias pobres de Mariupol têm recebido sistematicamente assistência desse. Além disso, foram levados milhares de sanduíches e chá quente para as pessoas que se encontram nas filas de saída da cidade. É, é impossível especificar a quantidade exata, mas se contam as centenas. Agora, vamos conhecer um pouco também do trabalho feito pelos irmãos nos países de fronteira. Os irmãos estão atendendo refugiados. Eles vão até a fronteira e lá ficam observando filas imensas de pessoas que precisam de ajuda. Então eles se aproximam e servem a estas pessoas com transporte, com abrigo, com alimentação. A igreja da capital, Xinal e as casas de nossos irmãos têm virado alojamento e pousadas. Além disso, vários refugiados estão sendo levados de carro por nossos irmãos dali para outros lugares, como a Romênia, por exemplo. A maior parte absoluta das pessoas atendidas são pessoas de fora da igreja. O Departamento Social de nossa igreja em Romênia tem juntado recursos de doações e aplicado na fronteira especialmente através da doação de roupas, agasalhos, cobertores fraldas, gorros, luvas, entre outras necessidades. Os irmãos do Departamento Social da Romênia têm atendido a cidade de fronteira com a Ucrânia, que se chama Siret. Nessa cidade chegam diariamente refugiados da Ucrânia. E os irmãos têm trabalhado é, nessa região, que é um campo da União Romena, e têm juntado recursos para ajudar os refugiados em suas necessidades. Nesta última semana, foram oferecidas roupas de inverno, chapéus, luvas, meias, cobertores, mantas, casacos, sapatos. Começa-se o atendimento oferecendo chá quente e kits com alimento. Até o momento, já se investiu por volta de 5.500 euros, por volta de 33 mil reais, em compras para estas doações. Além disso, nossos irmãos têm aberto suas casas e seus corações para receber os refugiados. Enquanto houverem refugiados chegando, as atividades continuarão. Não é possível numerar a quantidade de pessoas atendidas nesses dias. No entanto, pode-se dizer seguramente são certeza. Os irmãos da Alemanha têm enviado doações em dinheiro, roupas, roupas de cama, cobertores, colchões, bem como tem se estruturado para receber refugiados que, porventura, venham a se mudar para a Alemanha. Ali, os irmãos também têm dado suporte direto ao atendimento que é feito pelos países fronteristas com envio de doações e recursos. Na Polônia, temos 25 membros. Os irmãos estão recebendo as pessoas na igreja. Eles vão até a fronteira e ficam observando os refugiados. Se aproximam daqueles que parecem estar sem opção de ajuda. E a estes eles encaminham para a igreja e os atendem até que eles sigam viagem. Algumas dezenas de pessoas já foram atendidas. Querido irmão, antes de relembrar com você como nós podemos nos unir aos nossos irmãos na ajuda, eu quero ler uma carta de um irmão polonês e a testemunha ocular dessa triste situação. Ucrânia, a face da guerra. Milhares de pessoas, centenas de fundações e associações de toda a Polônia ajudam os refugiados. Não podemos ver sem emoção o que nossos irmãos e irmãs do outro lado da fronteira oriental estão passando agora. Até recentemente era impensável o que agora é uma amarga realidade. Em um dia, em uma hora, a vida até então calma e relativamente normal se transformou em uma série de horrores, infortúnios e tragédias humanas. Jesus Cristo advertiu seus discípulos, advertiu a todos nós que chegaria o um momento em que tais eventos aconteceriam. Haveria fome, rumores de guerras, terremotos e etc. Conhecíamos essa descrição muito bem das páginas da Bíblia, mas parecia tão distante para o futuro. E agora estamos testemunhando esses eventos preditos. Fadiga, incerteza, tristeza. Esta é a imagem que vi nos olhos das crianças e de suas mães fugitivas de guerra no posto ferroviário da fronteira em Pszemeszław. Após alguns dias de viagem, amontoados em vagões ferroviários, eles chegaram em território polonês. Sua história de serem separados de seu marido e filhos e não conseguiam atravessar a fronteira, era muito comovente. As pessoas falavam sobre como tinha, tinham que deixar sua bagagem na plataforma para que mais crianças pudessem entrar no trem. E assim o fizeram, deixando suas malas para trás para salvar outras vidas. Quando esta terrível e assustadora notícia sobre a guerra da Ucrânia chegou à nossa igreja na Polônia. Decidimos como congregação, como membros e também como amigos, agir para ajudar todos aqueles que precisam de nossa ajuda, tanto quanto possível. Não pensamos nos custos, se poderíamos fazê-lo. Vimos que as pessoas que não são membros de nossa igreja também precisam de ajuda. Apenas sabíamos que essa ajuda deveria ser dada. Irmãos e irmãs da igreja rapidamente prepararam comida, hospedagem e outros suprimentos necessários em nossa casa de oração e se ofereceram para receber os necessitados em suas casas. No momento, temos 25 camas prontas e, se necessário, vamos expandi-las com mais lugares para acomodar essas pessoas sob um teto. No sábado 12 de março... Foi organizada uma coleta especial para ajudar os refugiados da Ucrânia. Atualmente, cerca de 15 pessoas encontraram refúgio em nossa igreja, das quais várias já deixaram nossa casa e partiram para uma nova viagem até seus entes queridos. Estamos cientes de que não podemos calcular como o evento atual se desenvolverá, mas sabemos devemos estar preparados para poder ajudar a todos aqueles que mais necessitam de ajuda no momento. Enquanto escrevo isto, constato que as hostilidades estão ocorrendo a apenas 20 quilômetros das fronteiras da Polônia. O que acontecerá, só Deus o sabe. Chegou o momento em que todos nós somos postos à prova. O teste de fidelidade, da misericórdia, do alto sacrifício prático e da aplicação em nossa vida diária de tudo o que conhecemos é até agora apenas em teoria. Cremos e temos esperança que Deus ouvirá nossas orações, nossos clamores, e voltará seu rosto misericordioso para seus filhos, protegerá seu povo dos males e desgraças deste mundo, e nos preparará para a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos plena confiança em nosso Senhor. Saudações fraternais, Miroslav Mítas. Tudo isso que eu mencionei até agora é um trabalho feito diretamente pelos irmãos do Departamento Social da Ucrânia, pelos irmãos da Romênia, pelos irmãos da Moldávia, pelos irmãos da Alemanha, pelos irmãos da Polônia. Esses irmãos estão trabalhando incansavelmente. Por parte da Conferência Geral enviamos algum recurso, mas eles estão aplicando o seu recurso, estão aplicando o seu tempo, estão aplicando as suas forças. E, querido irmão, você também pode ajudar. Nós podemos ajudar. Especifiquemos um horário ou alguns horários em nosso dia para orar por esses países, e especialmente por nossos irmãos que aí estão. Passamos campanhas especiais de oração, com vigílias, com jejuns em nossas igrejas, por nossos irmãos da Ucrânia, por nossos irmãos da Rússia, por nossos irmãos da região. Separemos a cada semana uma boa oferta para ajudar no conflito, até que a situação tenha uma definição. Compartilhe estas informações com amigos, com vizinhos e os incentive a colaborar também. Todo recurso será muito bem-vindo. Esta oferta pode ser depositada ou enviada via associação, campo ou união, em uma das contas que apareçam aqui ou que estejam na descrição do vídeo. Oremos uns pelos outros, ajudemos uns aos outros e que Deus... O nosso Deus nos abençoe. Os seres humanos são as mãos dos instrumentos celestes. Os anjos se utilizam das mãos dos homens no ministério prático. Suas obras de abnegado ministério fazem com que sejam participantes do bom êxito que resulta do benefício oferecido. Esta é a maneira pela qual o céu ministra o poder vivificante. Minha consagração hoje, 285.